Fala rapaziada, tudo beleza com vocês? Crente Gamer na área, que Deus abençoe você Deus abençoe tua família Cara, tô muito feliz É, primeiro assim Agradecimento a Jesus, cara Ele sabe que isso daqui é algo pequeno É algo insignificante, mas ele sabe como isso Como eu tô feliz em realizar Isso daqui e, em segundo lugar, a minha esposa, que me deixa maluco, mas encara as maluquices comigo. E esse, rapaziada, esse vai ser o nosso PC, tá? São peças usadas, eu vou falar pra vocês como eu consegui essas peças aqui, mas estão, assim, de ótima qualidade, estão muito bem conservadas. E se você está assistindo esse vídeo, é porque estão todas funcionando. <risos> Corre esse risco, né? Mas é isso, pessoal. Não esquece de se inscrever, deixar aquele likezão e bora aqui que eu vou mostrar pra vocês tudo belezinha, certinho. Essa placa de... Vi... Essa placa-mãe aqui, ó. Comprei na OLX. Troquei bastante ideia com a vendedora, aquela coisa. Escolhi ela por causa daqueles... Por causa desse dissipador aqui dos VRMs para fazer um overclockzinho futuro, tá? E eu tô saindo assim da plataforma Intel Que me irritou muito Porque eu não consegui dar um upgrade Sem gastar um milhão de reais Então eu resolvi fazer dessa forma E qual foi a loucura que eu fiz, rapaziada? Eu simplesmente vendi o meu computador inteiro tá? Olha ali como é que tá meu computador ó. Peladinho, tá? tá? A única coisa que sobrou foi esse gabinete monstruoso aí Que eu inventei de fazer E vai ficar ele E eu vendi tudo, cara Vendi tudo que eu tinha Vendi a placa mãe. Vendi o. Eu falei com o Léo, o Léo que tá sempre aqui no canal. Vendi a placa mãe. Vendi a minha placa de vídeo, 1050 Ti, saudosa. Que Deus te abençoe, seja bem utilizada. Vendi um pente de memória e fui trocando as coisas. Fui trocando e tal. E eu fui pesquisando, cara. Fui garimpando. Fiquei quase um mês garimpando, garimpando. A princípio eu ia comprar uma placa do AliExpress. Mas aí conversando com algumas pessoas. É, aí eu, eu comecei a pesar na balança. Eu ia pagar 700 reais numa RX. É, 5600 XT lá no, Ali, no Aliexpress, ia dar 700 conto, mas eu fiquei pensando, poxa, se, se eu for taxado, já vai lá para uns quase 900 reais, né, e a placa lá da China, a gente sabe que ela é usada e tal, né, Aí pensei, pô, vou procurar aqui no Brasil, porque, né, se der ruim, aqui na minha região próximo, se der ruim, eu vou na casa do cara, encho ele de bolacha, qualquer coisa, né, beleza, foi o que eu fiz, comecei a procurar, comecei a procurar, comecei a procurar, e olha aqui o que eu achei, Achei essa menina aqui, tá? Achei essa menina aqui. Do Guilherme. Guilherme, salve, mano. Cara, o Guilherme foi lá de São Paulo, a gente trocou uma ideia. O cara foi super gente boa. Outra cidade bem longe, ele gravou o vídeo chamado, ele gravou vídeo e tal, certinho. E deu certo a gente pegar. Então, por exemplo, eu ia correr o risco de ser taxado, pegar uma placa é, da China, que é uma placa sem. assim, né? Garantia, mas é aquela parada muito louca, né? Que a gente sabe. É, aí peguei essa plaquinha aqui do Guilherme, dois anos mais ou menos de uso, é, nota fiscal, tudo belezinha. Eu vou dar uma pausa aqui que eu vou abrir só pra vocês verem como que ela tá. Olha só, pessoal, olha aqui, eu vou abrir aqui, ó. ó. Olha só como é que ela ainda tá, né? Olha o estado de conservação da plaquinha, né? ó. Nota fiscal, tudo belezinho, olha lá, né, chique, chique demais, Jesus me ajudou, claro, né, Jesus me ajudou, foi muito, nossa, tô muito feliz, muito feliz com tudo isso, e aí falei, pô, né, vou procurar mais, procurar mais, e aqui o lema no canal, já falei várias vezes, o lema do nosso canal é o seguinte, a gente faz o que cabe no bolso, e aí uma amiga que eu tava conversando, falou assim, cara, em vez de você, porque eu tava com a ideia de ir pro, pro Xion, dela falou assim, em vez de você ir pro Xion, por que que você não vai para o Ryzen? Porque eu tinha ali 750 conto no máximo de orçamento. Ela falou, vai para a plataforma Ryzen porque você consegue, nesse valor você consegue pegar um Ryzen bom que vai empurrar sua placa de vídeo e você consegue é, atualizar mais para frente, atualizar o processador e foi o que eu fiz, resolvi procurar, resolvi procurar e achei esse, esse menino aqui ó, Ryzen 5 1600 só que aquela versão AF aquela versão AF aquela que se aproxima do 2600 e cara paguei muito barato troquei uma ideia com o cara paguei 250 conto se não me engano ó tudo belezinho ó. zero bala aqui tá a memória que a minha memória antiga né que eu vou usar então eu tinha dois pentes né eu tinha um de 16 e um de 8 eu vendi o pente de 8 e aí e a minha fonte é uma fonte 7 450 watts muito boa por sinal, que me acompanha há muito tempo, mas ela não tem um conector de 8 pinos, ela tem um conector de 6 pinos e a placa de vídeo pede conector de 8 pinos, aí eu fui atrás de uma fonte, procura a fonte daqui e daqui e não acho a fonte e a placa, a placa mãe ia chegar hoje, eu preciso, preciso fazer o teste para autorizar o pagamento para o vendedor e procuro procuro procuro no LX aqui na cidade e me aparece essa lindeza aqui olha ali 80 Plus Gold STG da, da Apex Game 650 watts reais gente eu fui pesquisar essa marca nos Estados Unidos e ela é vendida com 10 anos de garantia Tá, a galera maluca lá do Teclab fez um teste, se não me engano, nessa daqui, mas na de 700 watts. E ela foi 100% em praticamente tudo deles. E olha o estado de conservação. E essa aqui foi na minha cidade. Tá, olha, olha, olha isso daqui, gente. O, o cara que me vendeu ele falou que ele usou ela por mais ou menos seis meses só. Olha isso aqui, olha isso aqui, gente. Vê se isso, aqui, vê se isso daqui é coisa usada. Olha só, meu amigo, ó. Eu não vou conseguir pegar a mamão, que a bicha é pesada pra caramba Mas, ó, tá, olha isso Zerinha Mano, Jesus me ajudou, meu amigo Porque eu paguei 250 conto nessa placa, nessa fonte aqui, tá ligado? E eu, uma nova dela é ali, 500 a 600 reais chique, né? Olha aí que maravilha, ó, ó E agora eu vou começar a montar E vamos ver se você tá assistindo esse vídeo É porque deu bom é porque deu bom, em nome de Jesus vai dar bom E eu, cara, é isso Tô muito feliz, obrigado, meu Deus, por esse presente Obrigado a galera que, que tá acompanhando aí é... Espero que os vídeos agora sejam, ó, chuchu, beleza Vamos jogar, minha meta é jogar no alto, acima de 60fps Não, de 60fps tá maravilhoso pra mim Que no monitor de 60hz, tá? Mas olha só, gente, né? É isso, faz o que cabe no seu bolso Não fica ouvindo toda a galera não tá? Deus abençoe vocês Até a próxima E eu tô muito feliz gente, muito feliz mesmo Fui